Olá pessoal, tudo bom? Sou o William Silva. Hoje a gente está no terceiro vídeo sobre é, as respostas, aí, as perguntas dos inscritos e alunos, ok? É, antes da gente ir aí, né, para as perguntas e respostas, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Também quero convidar vocês aí a estarem indo lá na X5 Music, ok? Lá na Rua do Seminário, na Santo Figênia aqui em São Paulo, é, no sábado, dia 25, uma hora da tarde. Eu, Ed Araújo, Lucas Canieri e Matheus Teclas, ok? Estaremos lá é, conversando, batendo um papo com vocês e também a gente vai estar lá testando o CP88 da Yamaha, tá bom? Então você vai ter a oportunidade de tocar num tecladaço, ok? E ainda bater um papo comigo, com Ed Araújo, Lucas Canieri e Matheus Teclas, tá bom? Vocês são meus convidados aí para esse evento, então, sábado, dia 25 de 1, ok? De 2020, tá? Sábado que vem, tá? Lá na X5 Music, ok? Na rua do Seminário na Santo Figine, ok? Vou deixar é, mais detalhes aí na descrição do vídeo e também postei aí um banner no meu history aí do youtube ok vamos pro tutorial bom a primeira pergunta é do William Gama como perder o vício do transpose olha essa aqui é uma pergunta muito boa viu é, é curioso que eu estava tocando numa igreja e eu fui emprestar o meu teclado para o cara lá o teclado da igreja tocar e o cara me perguntou onde estava o transpose e eu não sabia onde era o transpose do meu teclado <risos> então assim eu nunca tive esse vício porque eu nunca usei né mas vamos lá. É, William, muito bonito o teu nome antes, né? Deixa eu elogiar, que nome lindo, né? William. É, vamos pensar no seguinte: a gente está tocando aqui a música Aclame ao Senhor, beleza? Então, Lá, é, Fá sustenido menor, Ré e Mi, tá? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Beleza? Vamos, Vamos mudar o tom desse trecho, tá? Vou repetir, ó. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos. O que que acontece, William? É... O primeiro ponto é eu entender em que tonalidade eu estou, ok? Então aqui, ó, eu tô em Lá maior. É lógico que eu tô em Lá maior porque eu já sei a tonalidade da música, né? Então assim, a música ela tá em Lá maior, tá? Tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso, né? O tom que a música está, tá? Então, Lá, Fá sustenido menor, Ré e Mi, de cara, é a tonalidade de Lá maior. Por que o William é Lá maior? Tá? Se você for olhar o campo harmônico de Lá, eu vou colocar aí na tela. Ó. Ele é formado por Lá maior, Si menor, Dó, sustenido menor, Ré, Mi, Fá sustenido menor e Sol sustenido diminuto, ok? Então eu, eu vou olhar no campo harmônico e identificar tá, se esses acordes estão no campo harmônico. E eles estão, então ela é maior, ok? É, como eu te mostrei agora o campo harmônico, tá? O campo harmônico ele é formado por sete acordes, ok? Qual que é o exercício que eu passo para os meus alunos, tá? A gente trabalha muito essa questão de campo harmônico no curso. É o quê? É você trabalhar decorando a seguinte sequência que eu vou mostrar na tela agora. Primeiro grau, maior. Segundo grau, menor. Terceiro grau, menor. Quarto grau, maior. Quinto, maior. Sexto, menor. Sétimo, diminuto. Ok. Por que que você vai trabalhar assim? Você vai precisar ter todos os campos harmônicos decorados, ok? Então assim, é, eu vi um monte de resposta aí que te mandaram aí, que tem que fazer isso, tem que fazer aqui, tem que fazer um monte de coisa na verdade. Primeira coisa que você precisa fazer é se matricular num curso mesmo, tá? Pra estudar harmonia, ok? É, já vou fazer a propaganda do meu aí, na descrição do vídeo tem um link aí, se quiser ser meu aluno eu vou te ajudar com isso, mas continuando. Por que isso? Porque você primeiro precisa ter essa ideia de campo harmônico e de graus, ok? Eu vou te mostrar. Ó. No campo harmônico de Lá, Lá é o primeiro grau. Certo? No mesmo campo harmônico de Lá, Fá sustenido menor é o sexto grau, ok? No campo harmônico de Lá, Ré é o quarto grau. E no campo harmônico de Lá, Mi. É o quinto grau tá? Por que, que você precisa saber Quais são os graus Se eu quiser transpor a clame ao senhor Para dó maior Eu vou fazer o que O primeiro acorde ele é primeiro grau Primeiro grau é o primeiro acorde do campo harmônico Então eu vou para dó maior O primeiro grau de dó maior é dó maior Beleza O próximo acorde Era o sexto grau né? Fá sustenido menor Sexto grau de dó é Lá menor. Ok? Próximo acorde é o quarto grau. De Lá, quarto grau é Ré. Tá? O quarto grau de Dó é Fá. Ok? E o quinto grau, né? Que era o próximo acorde. No caso da tonalidade de Lá, era Mi. Na tonalidade de Dó é Sol. Então a sequência ficou: Dó, Lá menor, Fá e Sol. Tá? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, tá vendo? Transpus, tá? Tranquilamente. Então assim, onde eu quero chegar com isso, tá William? É, você precisa estudar harmonia urgente, tá? É a única forma de se livrar do transposto, tá bom? É você entrar num curso, começar a estudar a harmonia, pra você decorar esse conceito de graus, ok? E aí tem muito mais coisas, né? Por quê? Você sabe que o primeiro grau é maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Você vai aplicar essas qualidades de acordes sobre as notas da escala. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a escala de Fá, ó, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi, eu vou fazer o quê? Sobre a escala de Fá, tá? a primeira nota vai entrar o primeiro grau. Qual é o primeiro grau? Maior, então vai ser um Fá maior. Sobre a escala de Fá, a segunda nota vai ser equivalente ao segundo grau. Então, Sol. Qual é o segundo grau de Fá? Menor. Então, Sol menor. Entendeu? Terceiro grau é um acorde menor. Um, dois, três. Lá menor. Quarto grau maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Então, com esse conhecimento harmônico, você consegue é, montar os campos harmônicos apenas tendo a escala. Tá bom? Bom, como eu já disse, né? espero que você aí clique no link abaixo e venha estudar comigo aí para gente zerar essa dúvida aí, ok? Vamos para a próxima pergunta. O Rodrigo, ele me perguntou o seguinte. Professor, obrigado pela dica, eu vou fazer outra pergunta. É brabo, hein? <risos> Vamos lá. Como acrescentar acordes com menor nas minhas músicas, sendo que quando eu toco não soa bem? Existe algum momento para tocá-los? Então, cara, você tem que ver o seguinte. Se Cabe tudo isso de tensão numa música, né? Porque às vezes, cara, essas tensões elas podem chocar com a melodia da música, entendeu? Então isso é um problema, tá? É, existe regra, sim, pra usar a sétima e nona, é, mas mesmo você seguindo a regra, não chega a ser uma ciência perfeita, não é uma matemática perfeita, entendeu? É, então, assim, a gente tem que ter cuidado, Sabe? É, muitas vezes a gente coloca, por exemplo, a gente toca aqui, ó. com grande é meu Deus, cantarei com grande... Dá pra colocar a sétima e nona aqui? Talvez é, ó. Quão grande é meu Deus, tá? Cantarei com grande é meu Deus. Só que, às vezes, cara, sétima e nona, pode... O seu ouvido pode não estar habituado a isso, tá? Normalmente não é nem tanto a questão harmônica porque é, eu posso colocar até acordes mais tensos aqui né com grande o oh meu Deus cantarei com quão... essa aqui era com grande o oh meu Deus tá vendo então assim eu joguei aqui um mi menor com sétima nona e décima primeira né tá para mim vai de boa mas às vezes você não tá acostumado a tocar não vai tá qual que é a regra tá bom e aí você tem que experimentar e ver se vai rolar, tá? Às vezes não rola, tá bom? É... Lembra que eu acabei de falar com o William que tem que decorar os graus? Não é primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto? Quando a gente entra para os acordes de quatro vozes, tá? Ou cinco vozes, a gente começa a acrescentar tensões. Tem alguns problemas aí, por quê? No primeiro grau, anota aí, aí você, todo mundo anota isso, tá? No primeiro grau, você tem, então, um acorde maior com sétima maior, tá? Para tétrades. E quando você aumenta mais isso, você vai ter as nonas, tá? Então você tem primeiro grau maior com sétima maior e também pode acrescentar a nona. Ok? Gravou aí, né? Segundo grau é um acorde menor, você pode acrescentar a sétima maior e pode também acrescentar a nona no segundo grau, ok? Terceiro grau, aí vem o problema. Você pode acrescentar a sétima no terceiro grau, porém não pode acrescentar a nona. Por quê? Porque a nona sobre o terceiro grau, ela vai gerar uma décima primeira aumentada sobre a escala, Tá? Ou seja, Fá sustenido não tem na escala de Dó, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para o Mi menor aqui, que é o nosso terceiro grau, tá? Você não vai poder usar então a nona, porque a nona vai ser menor aqui e vai ficar estranhão. Olha que coisa horrível, né? Entendeu? Então você vai tirar fora essa nona do terceiro grau, tá? É, vamos continuar. Para o quarto grau, você vai poder acrescentar a nona também. Tá bom? Beleza? Para o quinto grau, você vai poder também usar a nona e a sétima, tá? Só que aí é sétima mesmo, na é sétima maior, né? Tá? Vai poder fazer aqui, vai poder fazer aqui. Tá bom? De boa. Sexto grau. Pode usar também sétima e nona. Tá? Lá menor com sétima e nona. E para o sétimo grau, você não põe nada, não. Deixa ele só com a sétima mesmo, tá? Que aí a gente chama de acorde meio diminuto. Tá? O meio diminuto ele só entra em campo harmônico tetrade de para frente, tá bom? Então espero ter ajudado aí. Vamos para a próxima pergunta. Elisandra Ferreira, aí eu desconfio que a Elisandra é minha aluna. <risos> bom, vamos ver se é ela mesmo. Muito bem, William, palminha. <risos> eu queria que você tirasse uma dúvida de como sustentar os acordes. Porque quando eu estou solando, fica vazio na base. Espero que você tire minha dúvida. Obrigado, agora eu fiquei em dúvida se é mulher ou se é homem. né? Obrigada ou obrigado, né? mas depois você me corrige aí, tá, Elisandra, ou se for um homem, não sei qual é o seu nome, tá bom? É, sobre solo, você está falando em solo improvisação ou em solo melodia? Faltou especificar isso. Por quê? Vamos pegar a situação aqui, um hino da harpa. Tá? Deixa eu tirar na orelha aqui. Mm. Bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu. Vamos pegar esse trecho aqui. É talvez tá? Isso aqui é um tipo de solo que a gente vai falar, né? Solar de fazer a melodia. Tem pessoas que querem tocar assim, ó. Beleza? Talvez fique vazio mesmo, tá? Por quê? Porque você não tá fazendo muita coisa. Você tá segurando o baixo e fazendo a melodia. Nesses casos, tem uma técnica chamada chord melody, ok? Chord melody é uma técnica que consiste em inverter a mão direita até a melodia ficar na ponta, ok? Por isso chord melody, melodia no acorde, ok? É o que a gente usa para fazer as introduções das músicas e tudo mais, né? É, até quando eu faço às vezes, alguns vídeos tocando melodia, eu uso chord melody. Como eu aplicaria o chord melody aqui, ó? Então eu inverti o acorde, tá? Era Ré, não era? Eu inverti a mão direita, que abri tudo, até eu conseguir distribuir o acorde e deixar a melodia na ponta, tá? Inclusive, isso aqui é uma matéria do curso, ok? Então, ó. Então tem essa técnica, que é o chord melody, que a gente usa para fazer a melodia no piano. tá? A outra situação, que seria improvisação, aí a conversa vai mudar mais ainda, é, eu vou pegar aqui um teminha do Chique Coria. Né? Tá? Então, é, eu vou falar a harmonia aqui, Mi menor com sétima. Sol menor. Si bemol com sétima maior Si meio diminuto, Mi com sétima, quinta aumentada, nona aumentada Lá menor com sétima e nona Fá sustenido meio diminuto ou menor com quinta Com quinta bemol e sétima para Fá menor com sétima Dó menor Sétima quinta aumentada. Então vamos pegar essa harmonia aqui, mais complicadinha. E aí, a gente tem toda a parte melódica da música, Aqui é que o piano fica Com piano elétrico eu não vou pôr agora. Eu até esqueci o acorde que eu ia fazer agora. Aí, então assim, tem a parte da base e agora vai ter a parte do solo, o piano vai improvisar. Quando o piano vai improvisar, você tem uma série de fatores aqui para serem observados, tá? Mão esquerda vai fazer a harmonia, ok? E aí, nem todos os acordes você vai partir da tônica, tá? Beleza? Ó, o Mi menor eu é parto da tônica, tá? É, eu poderia fazer o Sol menor aqui, ó. Mas eu não curto esse som, tá? Então eu fiz o sol menor aqui O si bemol, eu já vim aqui, ó Sétima maior aqui, tá vendo? Si meio diminuto Sétima, quinta aumentada, nona aumentada Tá? Eu tirei as tônicas, ó Então assim, sempre Quando você for fazer esse tipo de acorde Se você tiver que omitir alguma coisa Você vai omitir a tônica Olha o meu lá menor aqui, ó Tá vendo? Tá? Fá sustenido, meio diminuto Aí vem de novo Aí acaba aqui Então, feito esse tipo de base na mão esquerda Você vai improvisar livre Aí você acaba o teu improviso tranquilo Aí você fica Livre, tá vendo? A grande questão é que você vai ter que estudar toda a harmonia, tá? para poder aplicar essa ideia de improvisação, tá bom? É... Bom, gente, acho que é isso aí, tá? Não esquece de deixar a sua pergunta pergunta pertinente, tá bom? É... Por quê? Deixar alguma pergunta aí sobre um vídeo de um outro amigo meu é, aí é complicado porque aí o cara dá o tutorial lá no canal dele e eu vou ter que explicar aqui, é meio brabo né, era melhor perguntar lá pra ele né foi alguém, viu um vídeo do Matheus Teclas né, que inclusive é meu parceiro, meu amigo aí e mandou a dúvida pra mim tá bom, então assim, eu acho que era bom mandar a dúvida pra ele tá bom bom gente é isso aí tá, deixa aí tua dúvida no vídeo ok se você quiser ter o suporte VIP tá, acessa todo o meu conteúdo ilimitado Link na descrição do vídeo, vem ser meu aluno, tá bom? Fiquem com Deus aí, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus aí, Deus abençoe vocês e tchau!